Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é O melhor abdominal do mundo para quem já passou dos 40 Ai professor, por favor me conta o um segredo Qual é o melhor abdominal do mundo? Eu preciso muito perder barriga e definir Vamos lá, hoje eu realmente vou te contar e ensinar Como fazer o melhor abdominal do mundo Mas antes disso, eu tenho que colocar alguns pontos importantes Antes de você fazer o abdominal. Ponto número 1, um, inclusive já falei anteriormente isso em outros vídeos, abdominal não faz perder barriga, abdominal não faz definir barriga. Vamos lá que eu vou explicar um pouquinho mais. Segundo um estudo americano, onde pegaram 24 pessoas e colocaram para fazer abdominal é, durante 15 minutos por dia e ao final de um longo tempo eles foram ver a diferença e viram que o abdominal não fez perder nem um único centímetro de barriga, nem um único grama de gordura. Sabe por quê? Porque o abdominal fortalece o músculo que está de dentro por baixo da capa de gordura. Isso significa que o abdominal fortalece teu músculo, mas abdominal não é exercício para perder barriga. Se ele não perde gordura que está na frente do músculo do abdômen, você... Não fica menos barrigudo e você não define o músculo do abdômen, porque continua uma capa de gordura por baixo daquele músculo fortalecido. Ponto número 2. Abdominais tradicionais. Aqueles que você vê por aí a maioria das pessoas fazendo. Esses abdominais não são exercícios seguros, principalmente para quem já passou dos 40. Por que, professor? Porque a maioria das pessoas, da população em geral do mundo, se não tiveram, ainda vão ter problemas na coluna, dores nas costas. E o abdominal tradicional, devido ao movimento dele de flexão e extensão do tronco, ele faz uma forte compressão do disco intervertebral, onde ele pulsiona a vértebra para fora. E isso, com o tempo, pode acarretar em problemas de hérnia de disco. Inclusive, um estudo canadense de McGill, publicado em 2010, concluiu que é, a partir de um número X de repetições desses abdominais, o risco se torna aumentado. Então, se você tem o risco de fazer esse abdominal e se lesionar, é melhor não fazer. Por que você vai fazer? Ele não perde barriga, tem outros abdominais que fortalecem o abdômen e você ainda pode se machucar. O que eu faço para os meus alunos a grande maioria, 99%, eu não passo abdominais tradicionais. Ai professor, mas você ainda não contou qual é o melhor abdominal do mundo? O melhor abdominal do mundo é simples. É a prancha abdominal. A prancha abdominal é o melhor abdominal do mundo, porque ela trabalha tanto o músculo externo, como o reto abdominal, como os músculos mais internos do abdômen, como os transversos do abdômen, e sem prejudicar a coluna, porque é um exercício em isometria, onde não há essa extensão e flexão do tronco. Dando resultado junto com segurança. Ai, mas você está falando que aqueles exercícios abdominais tradicionais não servem para nada? Não! Eu estou falando que exercícios abdominais tradicionais não devem ser feitos pela maioria da população. Porque eles podem ser substituídos por exercícios tão eficientes quanto e também mais seguros. E como eu te falei, segue aqui a forma correta de fazer o abdômen. A maioria das pessoas faz de duas maneiras erradas. Ou com o quadril baixo demais, forçando a lombar. Ou com o quadril alto demais para proteger a lombar, porém assim você não tem uma força concentrada no seu abdômen. O jeito certo de fazer a prancha abdominal é ela parada na horizontal, paralelo ao solo, como se você tivesse em pé. Concluindo, o melhor exercício para fortalecer o seu abdômen são as pranchas abdominais. Entretanto, os melhores exercícios para Perder barriga e definir o abdômen, são exercícios que ativem o seu metabolismo e te façam perder gordura que está na frente, na capa de gordura, na frente do seu abdômen. Sendo esses exercícios, exercícios de alta intensidade. Como já falei aqui anteriormente, como constantemente eu publico no meu Instagram. Se quiser saber mais, acessa lá, que lá constantemente eu trago conteúdo para te ensinar a perder gordura, definir o abdômen, mesmo depois dos 40 anos. E lembrando, essa dúvida aqui surgiu de perguntas que vocês trouxeram para mim. E eu gostaria de convidar a entrar no meu Instagram, me chama no direct e deixa a sua pergunta para que eu possa trazer como tema aqui para nossos próximos episódios. Fechado? Um abraço e até a próxima!